Glória a Deus. Boa tarde a todas. Podemos sentar? Hoje nós temos uma tarde muito especial, preparada por Deus. E estou eu aqui com as minhas colinhas, me organizando. E eu peço a Deus que o Senhor... Abra o nosso coração, de todas nós, para recebermos as palavras que Ele vai trazer. E que esse coração esteja pronto para receber como um coração com uma terra fértil, uma terra preparada, adubada, para que cresça e floresça, germine e dê frutos. Né? O fruto do Espírito, o nosso objetivo é termos ele expresso na nossa vida. É que não sejamos aqui somente ouvintes para acumular um conhecimento, e sim para que tudo aquilo que vier do Senhor aqui, que nós vamos falar, possa se reverter, venha se expressar por meio de comportamento, de atitude, que a gente possa analisar a nossa vida, trazer aquilo que a gente está aprendendo hoje e que ela seja tocada pela aprendizagem, que ela possa mostrar aquilo que eu estou buscando mudar. Sendo que o primeiro passo é querer escutar, o segundo passo é querer entender o que eu estou fazendo de diferente, que não é bem aquilo que o Senhor nos fez, nos criou para fazer, e nós todas fazemos muitas coisas diferentes daquilo que o reino dos céus e o reino de Deus nos ensina. E não há problema. O problema é não querer mudar. Amém? Então, o título hoje é a, a Mulher em Constante Renovação. Né? É um título comprido, Uma benção. A minha avó falava, quando se queixava do meu avô, né, que dizia assim, ai, minha filha, tá vendo? Nunca vai mudar. Né? O filho mais velho dela, meu tio, que, que trouxe bastante problemas da família, dizia, nunca vai mudar. Ó, oh, já está com 50 e tantos. Eu cresci escutando isso, que as pessoas não mudam, né? Que é muito difícil mudar. E graças ao Senhor, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, escutar as pregações, eu comecei a ter a esperança de que, sim, eu posso mudar. E todas as pessoas que estão ao nosso redor também têm oportunidade de mudar. né? Para que viver tendo a mesma atitude ruim para o resto da vida, só porque alguém falou. Amém? Então, a gente vai falar hoje sobre linguagem. E numa outra, outra oportunidade, o senhor trouxe para falar sobre a boca. E o título caiu para mim também. Então, Deus quer falar muito comigo, principalmente, sobre o falar, o manifestar, o que sai da minha boca e também o que sai do meu corpo porque nós temos diversos tipos de linguagem. Nós expressamos e comunicamos de várias maneiras. Inclusive, tem uma pessoa que escreve que diz que nós temos vários dialetos. Né? Nós nos expressamos por meio da música, da dança, da arte. Tudo isso é uma forma de linguagem. Não só a boca. Né? Quando um bebê nasce, ele não entende direito a linguagem falada, mas ele entende a expressão de amor da mãe pelo carinho, né? pelo acolhimento no colo, por nós tentarmos consolar eles quando eles estão com alguma dor. Essa é a forma que ele vê que eu amo ele, porque ele ainda não entende as palavras por completo, ele ainda não tem essa consciência formada, absoluta, plena, como nós temos hoje, mas por meio da minha expressão, de outras formas, um olhar carinhoso, um balancinho... né? um mamá. A gente procura consolar por amor. né? A gente não gosta de ter um filho no colo chorando, nem no berço, em nenhum lugar. Então, a gente vai crescendo, aprendendo as linguagens de expressão de amor. E a gente se torna esse aqui, que ora expressa o nosso amor né, com aqueles que estão ao nosso redor de uma forma coerente e ora incoerente. né? Quantas vezes a minha mãe me dizia assim, mas eu te amo, eu disse, pelo amor de Deus, de que forma que tu me ama. Tu não me deixa sair, tu não me deixa fazer um monte de coisa, tu me dá castigo. Eu não entendia o amor da minha mãe, muitas vezes. Hoje, como eu sou mãe, eu entendo. né? E hoje, porque eu também já sou mais velha, às vezes essa incoerência, quando eu caio e mim, ai meu Deus, Senhor, me ajuda, me restaura. Não posso ser assim. Então nós somos incoerentes na linguagem do amor, tanto com os filhos quanto com aqueles que nós escolhemos como cônjuge, como nosso esposo. Né? Eu, na minha adolescência, a gente só falava assim: "Ai, quem vai ser minha alma gêmea? Né? Tava assim a procura daquele que vai me completar. Né? Aí fazia várias simulações: Ah, vai ser com fulano. Aí se apaixonava por outro. Aí conhecia mais outro, né? mas a gente queria se sentir completa, alguém que me completasse, né? alguém que preenchesse algo dentro de mim e me fizesse feliz. Né? Esse era o propósito, ter uma companhia legal, né? ter um companheiro que me desse atenção, que me escutasse quanto fosse possível, que me enchesse de presentes, que me levasse para passear, para comer bem... Essa era a minha alma gêmea, aquele que me completasse. E muitas de nós nascemos, crescemos e fomos criadas com essa consciência, né? o príncipe encantado, aquela coisa toda. E aí vem a realidade. E aí nós vemos que nós, nem nós somos a alma gêmea dele, e nem ele é a alma gêmea da gente. Que tem horas que a gente quer ficar sozinho, horas que eles querem ficar sozinho tem horas que eles não querem escutar o que eu quero falar, e eu achava que era obrigatório, afinal de contas, né, ele casou comigo, ele escolheu, ele teve a oportunidade, agora aguenta. Então, aí a gente vem para o Senhor, e a gente começa a escutar, ai, ai, ai, e agora, o que é o casamento? O que é um relacionamento? O que é essa troca? Será que eu vou continuar recebendo ou eu vou ter que dar também? Será que o objetivo é, é ao contrário? Eu vou ter que primeiro entregar para depois receber? A gente começa a escutar isso né? na igreja. A gente senta ali, só escuta e começa a ficar até meio amargurado. Meu Senhor, não sei se eu quero isso. É, eu quero continuar sendo completada, ganhar, ganhar, ganhar, ganhar. É uma sanguessuga que tem dentro da gente que não para. É, Estou exagerando, mas é, muitas vezes é assim. Quando nascem os filhos, ah, os filhos são uma alegria. Agora sim eu estou completa. É? Parece que o tanque não, não tem fim. E aí o filho não é bem aquilo que a gente imaginou, criou, vai crescendo, vai. uma amiga minha, vai botando as garrinhas de fora. E aí aquele amor incondicional. Ai, meu senhor, mas não é tão incondicional assim. Né? Às vezes tem vontade de pegar, dar uma boa conversada, Ainda se pegasse e desse uma boa conversada, ok, mas, da minha parte, a primeira reação sempre foi gritar. Né? Porque com força e grito, vou fazer alguma diferença dentro de casa. Pelo menos vai se aquietar, porque eu grito mais alto. Enfim, aí a gente vai construindo as relações e vai vendo que não dá certo. A gente vai acumulando ressentimentos, culpas, a gente vai acompanhando os filhos crescerem, daqui a pouco eles não querem mais estar tanto com a gente. Né? Daqui a um pouco não querem mais estar na tua cola, tu sente falta, o que eu fiz de errado, o que eu estou fazendo de errado. Enfim, são vários desafios. E depois a gente cresce mais ainda. Minha filha está com 15, é mais velha, vai ter 20, vai ter 25, e eu estou me preparando para o que vem a seguir. Né? Nós não nos preparamos para sermos esposas, né? companheiras, e nem nos preparamos para ser mães. Eu não me preparei, e eu conheço muitas amigas minhas que não se prepararam. Raras são as que se prepararam. Né? Uma, eu, na, quando eu fiquei mãe, a primeira vez, eu tinha uns cinco, seis livros. Era como criar meninas, como dar limites, como fazer dormir. Era o principal, que todo mundo me enchia de terrorismo. Não, esse é o primeiro que você vai ler. Né? Porque vamos ter que ensinar logo. Aí eu li o livro fiquei apavorada, aterrorizada. E, e penso até hoje que algumas fórmulas servem para algumas crianças e outras fórmulas não servem, servem para outras crianças. Esse é o caminho que tu vai andando e vai entendendo, que nós somos criaturas únicas, individuais, feitas por Deus, não somos iguais, não vamos reagir igual, umas precisam mais, outras precisam menos. Então, como é que eu vou botar um livro na vida de todo mundo? Não, na prática, não, não dá certo. Só o Senhor tem a fórmula certa. E aí ele começa a nos ensinar sobre isso. Queria abrir a palavra, vocês primeiro, em Romanos 12, para a gente falar sobre uma das primeiras palavras que, que conscientemente, Deus tocou a minha consciência, a minha mente. Romanos 12, 2. Eu não sei quem tem a Bíblia verde grande, poderia já dar a página. 14, 93. Vou pedir para a Léo ler para a gente. Amém. Renovação da nossa mente. Esse foi o primeiro chamado que eu me lembro, assim, da minha caminhada, que eu comecei a ler a palavra. E, e me chamou muita atenção, não vos conformeis com este século. É? Não me conformar com o quê? Com esse padrão, com esse sistema, com esses ensinamentos. Eu não posso me conformar com isso. É isso que Deus está querendo me dizer. Ele está me chamando a atenção. Está me dizendo, Carolina, não te conforma com tudo que tu já sabe do mundo e do sistema até hoje, mas faz o seguinte, transforma-te pela renovação da, da tua mente. E como é que eu me transformo pela renovação da minha mente? Eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus, qual é a natureza, de... como é que é essa natureza, como é que Deus é. É como quando a gente se apaixona por alguém, né? A gente gosta assim, acha bonito, né? No ramo amoroso. Mas como é que eu vou me apaixonar por ele, vou amar se eu não conhecer ele, se eu não conviver com ele? Eu preciso passar um tempo. Porque pode ser lindo, mas quando abre a boca pode ser que não fale da forma que eu gosto. Pode ser sei lá, ser fisicamente maravilhoso, mas tem um temperamento difícil. Então, acho que eu não vou me adaptar, não não tenho, não tenho uma afinidade, não gosta das mesmas coisas, é radical, não sou radical. Enfim, o que eu quero dizer é que com Deus é a mesma coisa. Eu não posso querer renovar a minha mente sem eu entender como é que Deus é, sem eu buscar diminuir essa distância com Deus. E como é que eu faço isso? Primeiro, começo a ler a palavra de Deus porque é o que tem aqui para mim. Né? Eu vou buscar entendimento, vou buscar conhecer as histórias, os personagens, as testemunhas, e a própria palavra vai revelar a natureza de Deus dentro, dentro do meu consciente. Aos poucos eu vou entendendo como é que Deus age, como é que Ele quer que eu venha agir, o que é paciência, o que é alegria para Deus, o que é... Esperar. Porque para mim, esperar era assim, né? Uma fila de banco, máximo 15 minutos. Ó, esperar, tem que esperar nove meses para um neném nascer. Mas esperar dois, três anos, para mim era muito complicado. Até hoje é, para alguma coisa acontecer. Então, eu vou entendendo um pouco do Senhor. Para quê? Para que eu seja transformada. Vamos abrir lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 3. Só um minuto, que eu perdi a palavra que eu tinha marcado. Segunda Coríntios. Ui, desculpa. 3,18. Vou ler para as irmãs. Segunda Coríntios. Não era essa a palavra, mas eu vou ler também essa palavra. Amém? Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, com tudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Segunda Coríntios 4,18, perdão. 4, 18, depois nós vamos para o 3. Então existe, Deus ele tem uma linguagem que fala da seguinte forma, quando nós começamos no Senhor, ele trata a nossa vida anterior, a nossa vida que nós não conhecíamos a Deus, como a Carolina velha como nós, mulheres ve as velhas mulheres. E agora ele nos chama para ser novas mulheres. Ou seja, é um novo caminho, novo aprendizado, é como se nós estivéssemos na escola de novo, tudo de novo, tudo novo agora. Então ele me diz assim, não te preocupa, não se preocupem, vocês vão passar por muitas provas em que vocês vão cair, vocês vão errar, vocês não vão fazer o certo o homem exterior vai se corromper. Muitas vezes. Mas não se preocupem com isso. Porque o homem interior, o consolador que está dentro de vocês, ele está se renovando diariamente. E quando você menos esperar, ele vai começar a aparecer. Então, muitas vezes a gente se desanima logo quando não dá certo. Ou, ah, tentei agir de forma diferente, como a palavra diz que é para fazer, não deu certo. Foi pior até. Ou, Aí tentei, tentei até o fim, no final estourei, explodi, não deu certo. Não se desanimem, não percam a esperança, porque lá dentro tudo está acontecendo. E quando a gente menos espera, aparece aqui fora. Às vezes, hoje de manhã eu estava falando com uma uma pessoa que, que veio para o Senhor ano passado. E ela se batizou ano passado e ela falava: Ai, ah, isso é tudo muito estranho para mim, né? Mas tá, vou indo. E hoje de manhã ela me compartilhou: Nossa, aconteceu alguma coisa aqui dentro que agora eu não sei nem explicar. Eu não fiz nada para merecer, eu não tomei nenhuma atitude diferente, eu simplesmente não consigo mais fazer tal coisa. Não consigo. Ela, ela tinha atos tinha atitudes dela do mundo. Do mundo, quando a gente se refere do mundo é assim, aquela coisa mundana assim, a gente mente, ou a gente fala um palavrão, ou a gente ofende, ou engana o outro. E ela disse para mim, eu não tô mais conseguindo fazer. Tem algo dentro de mim que não não me deixa fazer mais. Às vezes eu até quero, tipo, eu tenho que desmarcar uma reunião e deu não consigo falar a verdade. Não conseguia antes falar a verdade para não ficar numa saia justa. Agora não consigo mais não falar a verdade. E eu olhei para ela. Amém. Glória a Deus, porque aquilo me encheu, me deu de novo uma esperança de certas coisas minhas que eu ainda não consegui, né? Não consegui botar para fora o novo homem que tem dentro de mim mas que eu sei que no tempo certo vai vir, porque a palavra diz isso. Ali em 2 Coríntios 3, 3,18, vou ler para vocês, é na página do lado. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então nós vamos chegar lá. Mas exige um tempo, exige uma contemplação. Nós vamos ser transformados de glória em glória. Nós vamos ser mudados quando nós menos esperarmos. É num piscar de olhos. Em certas áreas da nossa vida, Deus sabe que só um operar interno muito forte para acontecer. Amém? Amém? Então, nós vamos voltar sobre linguagem. Nós uh, estávamos falando sobre linguagem. Eu e a Andréia veio dois livros que falam as cinco linguagens do amor. Um é para crianças e outra é para casal. Os dois são muito semelhantes, mas se aplicam cada um no seu lugar devido. E esse livro foi escrito por uma pessoa que trabalhou muitos anos e trabalha até hoje, com terapia de casais, com crianças. Tanto é que o, o de crianças tem junto uma outra pessoa que escreve junto. E eles chegaram à conclusão que existem cinco formas principais de nós expressarmos amor pelos, pelas crianças, pelos filhos ou pelo cônjuge. São cinco formas que na maioria delas, as pessoas que eram tratadas por eles recebiam o que era amor ou que davam amor. E tinham mais facilidade para dar ou receber. É muito importante a gente lembrar o que é linguagem. Segundo o dicionário, diz assim: ó, linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações da comunicação. É um conjunto organizado de elementos, sons e gestos. Pode ser tanto a linguagem oral, pintura, música, dança. Acredito que deve ter outras formas que ainda não foram relatadas aqui. E que possibilitam essa comunicação. Eu comunicar algo de uma forma clara é muito importante. Muitas vezes a gente não comunica claramente. E muitas vezes nós entendemos errado também. De uma outra ministração que falava sobre a boca, me chamou muita atenção de como nós temos dificuldade de escutar. De falar, nós não temos dificuldade. A gente abre a boca e... Puf, né? Mas escutar... Nós temos muita dificuldade. E a maioria das falhas de comunicação, e trata-se de linguagem também, é na hora de compreender o que a outra pessoa está falando comigo, porque eu não tenho paciência de escutar ela. Eu estou pensando em outras coisas. Passou três, quatro segundos, muitas vezes eu já estou lá em outro lugar, ou já quero interromper ela para falar também. E não deixo ela terminar o raciocínio dela. A comunicação e a linguagem é tão importante quando a gente vai começando a se dar conta num relacionamento que quando eu me dou conta, eu, Carolina, eu fico com muita vergonha é, do espaço que eu ocupo dentro de casa, com a, com a minha necessidade de falar, de ganhar tempo dos outros. E é justamente isso que Deus quer fazer comigo, é me dar vergonha e produzir arrependimento. É, porque eu, eu não vivo sozinha na minha casa. Sou eu e mais quatro, né, considerando a cachorra. E esse escritor se chama Gary Chapman, ele disse que nós nascemos com um tanque que precisa ser preenchido. Esse tanque vem semivazio, ou vazio, que precisa ser preenchido por amor, que é o que nos faz viver. Principalmente nos primeiros anos de vida. O amor de forma de dedicação de uma mãe, do colo da mãe, né? da, do alimento da mãe. E ele cita, então, essas cinco principais que eu botei ali no meu caderninho, mas eu vou citar aqui, que está no meu livro. Contato físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade presentes e atitudes de serviço. Geralmente, nós damos ou recebemos com mais facilidade duas dessas. Ou nós damos mais cafuné, carinho, temos mais facilidade de, de acariciar, de abraçar, de pegar no colo. Ou... Nós precisamos mais de contato físico. Né? Eu vejo... Vou dar um, um exemplo. A minha filha mais velha, ela gosta... Fui aprender isso... Com esse livro, há uns quatro anos atrás, é que eu aprendi qual era a forma de amor que eu precisava... A linguagem de amor que eu precisava transmitir para ela. Ela gostava muito de cafuné. Ela gosta, até hoje, muito que mexam nas costas dela, no cabelo dela. Ela precisa estar tá tocando em mim. E eu tenho dificuldade, para mim, eu não preciso de contato físico, mas precisei ser ensinada pelo Senhor que era importante para ela. Por exemplo, eu não gosto que peguem no meu cabelo, já me dá um troço. Mas sou eu, eu não preciso que peguem, mas ela precisa. Como eu não sentia essa necessidade, eu não, dava, eu não entregava para ela o meu amor. A forma pela qual ela recebe o meu amor é pelo contato físico. Eu estava em débito com ela. Foi muito importante eu saber disso para reestruturar isso. E eu vi a diferença que fez. Então, hoje, eu tento prestar atenção. Ela chega da escola, ela gosta de deitar na cama, ela sempre chega muito cansada. Né, Isadora? Vocês chegam muito cansados da escola. Estão <risos> sempre em exaustão. Deita na cama... De tardezinha ou depois que ela toma banho, eu tiro um tempo para fazer um carinho. Ela é maior que eu, ela já ocupa mais lugar na cama do que eu, mas ela gosta muito de um carinho. Já a minha filha mais nova não precisa tanto. A minha filha mais nova precisa de tempo de qualidade. Precisa gastar ali. Ela gosta de jogar, ela gosta de fazer exercícios. Agora gostou de fazer exercício de matemática e tem que ficar sentada vendo os exercícios de matemática, porque ela gosta. Ela gosta de ver figurinhas. Tempo de qualidade. Essa é a outra forma de eu expressar amor com filhos e com marido. Todos eles estão tanto para um quanto para outro. Só na ordem, às vezes, é diferente. E você precisa identificar, eu preciso identificar qual é a ordem que eu preciso colocar dentro do meu relacionamento. Né? Vejo, Identificar, ficar atenta. O meu marido gosta de mais o quê? De palavras de afirmação? Ou um tempo maior de qualidade para escutar ele, os problemas dele, os problemas do escritório, os problemas com os clientes, os problemas com os processos? Ou ele precisa mais de contato físico? Gosta mais de um abraço? Como é que ele entende o meu amor? As mulheres todas vão levantar a mão que gosta de ganhar presente. Essa também é uma forma de expressar o amor. Presente não significa, né, toda vez ganhar um presentão. Mas algo que você se sinta que foi lembrada. A pessoa tirou um tempo e se dedicou para procurar algo que você gosta. E aí tu recebeu. Às vezes é um presentinho pequeno. Às vezes é, ah, passei em tal lugar, eu sei que você gosta de tal revista. Eu comprei para ti. Ou, para as crianças, às vezes é um adesivo, uma cartela de tatuagenzinha para botar na mão. As crianças também gostam de presente e também é uma forma, é uma linguagem, faz parte dessa língua do amor presentear elas. Elas se, se, se sentem... Hum, felizes, alegres, elas se sentem como se elas estivessem também te alegrando. É uma forma que, que retribui um com o outro. É, claro que sempre dentro do limite, né? porque senão não tem limite. Toda vez que sai, mãe não trouxe um presente para mim hoje. Porque a gente faz isso também, a gente, não, a gente esquece que existe um limite. Né? Então, é muito importante a gente ficar atento a isso. E quando a gente fala sobre essas cinco linguagens do amor e olha para Jesus, a gente vê que ele tinha as cinco completas. Ele, no exercício de filho de Deus, que veio para cumprir um propósito na Terra, ele deu tempo de qualidade, ele juntava as pessoas, as pessoas vinham ao encontro dele, ele sentava, e falava horas e horas e horas. Ele curava, ele dava do tempo dele o tempo que, que podia. Né? Foram três anos e meio de ministério. Contato físico. O Senhor Jesus pegou no colo as crianças. Nós sabemos de relatos em que ele estava sempre perto das pessoas. As pessoas estavam para tocar nele. Muitas vezes ele queria tocar até ele era pelos discípulos exortado. Não, não, não toca nesse, não toca naquele. O maior presente que ele pôde nos dar foi a vida dele. Então, nós temos essas cinco passagens que eu gostaria de ler, uma, cada uma com cada título, para a gente não esquecer. E nós vamos começar agora por João. João 15. O livro de João em si já é um livro que exala amor. É, um, é, é a forma mais linda dentro da palavra que eu vejo que expressa Jesus na Terra, porque João é um testemunho do que Jesus fez, vivo, e ele quis escrever, na verdade não foi ele que escreveu, né? mas ele quis que estivesse registrado tudo aquilo que ele passou na Terra com Jesus durante os três anos e meio. E ele sim é uma expressão inspirada, ele, ele tem uma forma de comunicar aquilo que ele passou com Jesus na Terra, diferente de Mateus, Lucas e Marcos. Porque os outros três, eles relatam de uma forma muito especial, mas diferente da de João. João parece que você está lendo uma poesia. João parece que você está escutando Jesus falar... Como se ele estivesse te pegando no colo e dizendo tudo que você precisa se acalmar que vai dar tudo certo. Eu estou aqui para te amar e estou enchendo o teu tanque e não vai faltar nada. E no final você dá um glória a Deus, depois que acaba de ler, porque é uma benção, principalmente o primeiro capítulo. Vamos ler então João 15, 12 e 13. Quem quer ler? Amém. Então, essa, essas palavras que nós lemos agora, Jesus falando que nós devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Então, Ele nos amou primeiro. E Ele não amou a Carolina, não amou a Andréia, a Mirelle e todas vocês, porque vocês fizeram algo maravilhoso para Ele. Nós nem éramos nascidas nós não existíamos, e ele já nos havia amado. E ele declarou isso, e João achou muito importante que nós soubéssemos disso. Essas palavras são as palavras de afirmação. Ele está dizendo, né, Natália, eu já te amo. Você não precisa fazer algo para mim, porque você já recebeu o meu amor. É. Ele fala, você já é abençoado. Você já é o sal da terra. Você não precisa fazer algo para ser, para se formar, para então eu, eu poder exercer uh, o cristianismo. Não. É essa diferença de amor que Deus quer que nós começamos a entender do amor que nós fomos talvez ensinados na nossa infância de quem era Deus quem era Jesus. Porque Deus e Jesus ficou muito distante de mim quando eu cresci. Ele não fazia tanto sentido para mim. Mas agora, quando Ele chamou cada uma de vocês e me chamou, e foi Ele que chamou, não fui eu que chamei, não foi ninguém aqui que chamou, porque é Ele que nos chama e João fala isso, que nós não estamos indo buscar a Deus, nós fomos buscados por Ele. E por isso, e por esse exemplo, nós também precisamos lembrar de falar. Dentro da nossa casa, dentro do nosso meio, palavras de afirmação. Ou seja, eu devo, sim, lembrar das virtudes que cada um dos meus filhos tem. É bom para eles. Eles esquecem, assim como nós também esquecemos. E deixar de lado aquilo que não é bom deles. É óbvio que nós precisamos chamar a atenção deles quando eles, estão, eles precisam ser corrigidos. Quando nós precisamos botar limites. Mas repetir palavras negativas em cima de crianças ou em cima de um marido, as crianças passam a acreditar que elas são assim vão ser assim para sempre. E os maridos passam a desanimar, porque eles veem que ela me vê assim, ela me vê todo dia assim, eu não vou mudar, eu também não vou mudar mesmo. Então, palavras de afirmação são muito importantes dentro de casa, dentro do meu lar, dentro da de onde eu vou me relacionar. Mesmo se eu estou no trabalho. Né? Todos nós gostamos de saber o nosso lado positivo e saber que as pessoas veem isso na gente. E as pessoas gostam que a gente vê isso nelas. Essa é uma demonstração de amor. Então, eu vou tomar um café da manhã e vou dizer nossa, como os seus olhos hoje estão mais bonitos. Olha como você se portou bem, como você foi educada, foi logo escovar os dentes. Eu não vou pegar, dizer de novo, tu não escovou os dentes. Tu nunca escova os dentes. Tu, teus dentes vão, né? Minha mãe dizia, assim, tu vai ver, de madrugada as baratas vão chegar e vão levar teus dentes. Eu dormia aterrorizada. Eu vou escovar os dentes por causa das baratas e não porque ela me pedia. A gente pode usar de frases diferentes e não aquilo que a gente aprendeu que nem sempre aquilo que a gente aprendeu é ruim. Mas, muitas vezes, aquilo é um modelo antigo, o um modelo caído, que não veio do Senhor. Essas coisas nós precisamos começar a entender e botar em prática e ficar antenado. Ler mais, buscar mais, ter um caderninho de anotação, ter um caderninho de oração... Aquilo que eu vejo na minha filha ou no meu filho que eu sei que atrapalha ele e que não é ele. Eu vou orar para aquilo mudar na vida dele. Tem um outro livro que fala que é a oração da mãe, né? Como é que é o poder da oração da mãe? É, para mim foi revelador aquele livro. E, em seguida, eu, tenho, eu vou lá, eu volto, escrevo e lembro como orar, porque, às vezes, a gente não sabe como orar direito, a gente precisa de ajuda. Às vezes, é tão mais fácil ter um modelo para depois ir buscando o seu, né? quando a gente tem uma, um auxílio. Então, as palavras de afirmação são muito importantes, tanto com as crianças quanto com o meu cônjuge. Tempo de qualidade, nós já falamos isso, que Jesus ele tinha muito tempo de qualidade com as pessoas, ele curava, ensinava, ele estava, ele conversava. Vamos ler a palavra que tem em tempo de qualidade, é Lucas 5,29... Lucas 5, 29 e 30. Eu vou ler até o final, na verdade. Aqui fala do relato de como Jesus ia nas casas das pessoas e comia com elas. Sentava à mesa. Né? Jesus, sendo Jesus, ele não precisava, na minha antiga concepção, não precisava ir na casa das pessoas. Né? Ele faria assim, talvez, e a comida já estaria no prato dele. Mas não, ele queria demonstrar, e por isso que é tão importante a gente ler a palavra de Deus, para ver como é que Jesus agia, para ver como ele se portava, e que ele, como é que ele quer que eu faça. E o que, que é importante? Por que ele, ele não está registrado aqui simplesmente por registro? Que ele foi na casa de uma pessoa, se sentou à mesa, comeu, conversou, teve relacionamento, comunhão, Lugar que onde mais nós temos comunhão nas nossas casas, onde é que é? Na mesa. É, vamos se vamos encontrar com os amigos, vamos comer o quê? Vamos jantar, vamos almoçar, a gente vai tomar um chimarrão, vai comer um bolinho. A mesa é, é uma simbologia muito forte na nossa, na nossa vida. Muitas coisas acontecem à mesa. Muitas decisões acontecem à mesma. Muitos... Às vezes muitas brigas, às vezes muitos concertos. Então, a mesa, o lugar onde eu compartilho a comida, por exemplo, se eu não estou muito bem com alguém da minha família, eu não quero ir lá comer churrasco, porque eu não quero ver o fulano. Não quero ver a fulana. Não quero estar em comunhão com eles. Porque tem alguma coisa que está me separando deles. Se eu sentar à mesa, eu vou ter que comer do lado daquela pessoa, que eu não estou com vontade de ver ela. Então, Jesus ele quer me dizer assim nós estejamos atentos, porque tirar um tempo de qualidade para ter comunhão com as pessoas é ir, sentar, comer, conversar. Eu tenho uma amiga que diz que ela não gosta de perder tempo e que ela acha que o mundo precisa de uma solução para nós comermos tipo umas pílulaszinhas para não precisar sentar mais na mesa, não precisar fazer comida, não precisar ficar mais na cozinha... Gosta disso. Ela não gosta da função, mas ela gosta de ir no um restaurante. Mas eu gosto da função. Eu gosto da preparação, eu gosto de saber o que vamos fazer, como é que nós vamos receber. É tão bom. E aqui, então, está relatado que Jesus come com pecadores. Tem um subtítulo ali, escrito, né? Esses subtítulos, eles não, não são... A Bíblia, eles foram botados ali, colocados ali como referência do que, que estava para acontecer. Mas eles não são a palavra de Deus. Amém? Então, Lucas 5:29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Dói muito escutar isso para mim. Muitas vezes eu pensei que Jesus vinha para ter relacionamento só com os sãos, e eu acreditava que eu era sã. E aqui está relatado por N motivos, mas um deles é para lembrar que ele tirou tempo para ficar com as pessoas e dar atenção às pessoas. E Jesus está nos chamando para isso na nossa casa, com os nossos filhos e com o nosso marido. Dentro do ambiente familiar com os filhos, eu vou precisar lembrar de buscar um tempo com os filhos em separado. Isso é algo que é muito importante. Né? Às vezes não dá muito certo por causa dos horários, mas a gente precisa estar atento a isso. E também eu preciso de um horário, preciso organizar para o meu marido. Estou falando como esposa. E os esposos também, quando souberem disso, imagino que também vão se sentir tocados. Mas muitas vezes a gente perde isso. É, quando as crianças são pequenas, é muita função. Daí quando tu tem tempo para sair, tu tá morta. Né? Não dormiu três noites. Você não vê a hora de sentar no sofá, é só ficar olhando um pouco de TV. Nem sabe o que está passando na TV, mas é só para relaxar. Não importa quem está do teu lado. Né? Mas o nosso relacionamento com o nosso marido, ele é até o fim. Né? As crianças vão crescer, vão sair. Graças a Deus, vão sair, né? vão ter suas vidas. E ele vai ficar. E eu construí o que durante esse período com ele? Porque depois que as crianças saem... Fica ali um vazio dentro de casa. Eu percebo quando a minha mais velha sai, às vezes passa o final de semana fora, tá faltando alguma coisa aqui. Por isso que é tão importante também a gente lembrar de dar o tempo para o marido. tem uma amiga minha que que mora mora longe dos pais, e ela tem uma pessoa que ajuda ela para toda terça-feira, é sagrado. Ela diz, sagrado, a gente sai e a gente janta. Não importa se chove... Se faz muito calor, se neva, mas é o tempo que nós vamos ter para nós reservado, porque na prática muitas vezes não adianta a teoria é linda, mas na prática a gente realmente é difícil de colocar em prática ó oh, vai tal e tal dia a gente vai sair aí o filho fica doente, daí está mais cansada ou deu um problema no trabalho, não deu. mas estar atento a isso é muito importante a gente buscar ter esse tempo com o marido. E, se não está bom, a gente buscar ver o que está que acontecendo. Né? Porque precisa... A pessoa que está do meu lado, eu preciso ter prazer em estar com ela. Preciso ter prazer em assistir um filme. Preciso ter prazer em passear. Em meditar na palavra. Né? Cada um... Talvez alguns maridos não estão no Senhor. Amém também. Vai ter o tempo... Mas o que eu quero dizer é ter coisas boas para compartilhar no dia a dia. Porque muitos casamentos chegam lá pelos 50, 60 anos, 70 anos. A gente percebe, eu tenho familiares que de fora a gente vê que aquelas pessoas se perderam. Não tem mais afinidades. Por quê? Porque eu preciso ver isso como um aviso de, do Senhor. Eu preciso estar atenta. A construir afinidades, construir momentos bons para que eu tenha prazer de permanecer ao lado e ele permanecer do meu lado. Sempre é eu dar para receber depois. Ou seja, eu me preocupo com o que ele gosta. Automaticamente, Jesus vai fazer ele se preocupar com o que eu gosto. Mas não esperando receber em troca. Não aquela velha imagem de que ele vai me completar. Mas isso vai ser uma consequência. Atitudes de serviço. Né? Essa é uma das linguagens de amor. Então, tem, por exemplo, o meu marido é um que gosta disso. Que eu mostre atitudes de serviço. Que eu cozinhe, faça uma torrada. Ah, tem alguma coisinha para comer? E se ele quer dizer para mim, vai na cozinha e busca alguma coisa para mim. Né? Ele gosta disso por mais que eu não aprecie muito o cozinhar e não tenha muita habilidade. Então, eu me esforço naquilo que eu consigo. Eu compro o bolo, está ali o bolo. Né? Tem o pão, a torrada é fácil. Cada um tem habilidades diferentes, né? mas eu perco que ele gosta dessa parte. E, em troca, eu, eu me sinto muito amada por ele, porque ele troca todas as lâmpadas, ele arruma as coisas da casa, ele está sempre preocupado para ver se a, a porta não está dando barulho ele vai atrás disso. Isso me alegra muito. E essa é uma linguagem do amor. Né? Prestar o serviço para aquele que está do meu lado. Para as minhas filhas também. E elas também precisam ser ensinadas a servirem. Isso é um ponto muito importante hoje, para mim, pelo menos. Porque hoje nós estamos muito acostumados, muitas vezes, a fazer tudo pelos filhos. Tudo por quê? Porque o tempo é curto, a gente quer fazer talvez aquilo que a mãe não fazia pela gente, e a gente acaba exagerando. E a criança não faz nada. Quando vê, o pijama está sempre no chão, é? o sabonete está sempre no chão, para lavar a louça é um parto, e estamos construindo uma geração que vai sair aí fora fazendo o quê? É? Então, eu, eu recebi esse alarme há uns três anos, e ainda é uma luta. Mas eu, eu tenho buscado ensinar elas, como aqui fala, que o serviço é uma benção. Não é uma mal, peso, não é uma maldição. Porque o mundo diz isso, né? Ai, vai ter que lavar a louça, vai ter que arrumar o quarto, vai ter que ajeitar o banheiro. Né? Deu, assim, lá em casa deu um, um estalo, foi uma briga no início, agora estamos tentando trilhar. Mas a minha pequena, por exemplo, de seis anos, todo dia ainda o pijama está no chão. E já faz uns dois, três anos que a gente continua no trabalho. Isso é outra coisa. Muitas vezes as crianças reagem mais rápido. Umas e outras vão demorar um pouco mais de tempo. Né? Para cuidar dos dentes, para cuidar do cabelo, né? escovar os cabelos. Enfim, cada um tem o seu tempo e nós somos trabalhados na paciência. Mas Deus quer nos trabalhar hoje lembrando o quão Ele quer que eu lembre de estar atento aquilo que o meu marido gosta. Né? É uma cama bem arrumada, parece uma coisa, uma besteira. Né? Talvez alguém faça por ti, mas chega o final de semana, não tem quem faça, talvez. E aí? Né? É lá esticar a cama. Você também está com preguiça? Mas isso faz diferença? Ah, acordo mais cedo, vou lá na pia, ficou desorganizado. O meu marido é um que gosta de acordar e olhar para a pia, que não... Senão ele vai lá e faz. Ele faz, não tem problema. Mas eu percebo que isso alegra ele. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai lembrar de alegrar o marido. Parece uma coisa simples, mas não... No dia a dia a gente esquece. A gente... Antes eu estava escutando a André falar, no início, a introdução a gente tem escutado eu escuto muito isso que nós somos pouco valorizadas nós temos que prestar atenção que daqui a pouco nós nos capacho se ele não faz eu também não faço e ele que vai fazer ele que vai ir no super nós realmente somos um reflexo de uma geração que talvez recebeu uma libertação muito forte estamos agora buscando o equilíbrio. Não estamos falando de machismo nem feminismo, mas o fato de nós contribuirmos com aquilo que a gente pode. Tem que ser um prazer. Se não é um prazer, medita no que está errado. Não é só porque eu sou mulher que eu tenho que lavar louça, vou lavar roupa. Meu marido também vai lavar roupa, também vai lavar louça. Mas dentro das lições que cada um, e do tempo que eu tenho em casa, e do período da minha vida que eu estou vivendo, eu não vou achar que ele está sendo machista. É isso que eu quero tentar mostrar para vocês. Para que não pareça que o meu discurso aqui, o meu falar seja machista. É, muitas vezes a minha filha mais velha fala muito, mãe, você está sendo machista, o pai tem que fazer também. Mas ela não sabe o que o pai fez. Lá no quarto ele esticou a cama e ela não foi lá ver ainda. E que se eu precisar ele vai no supermercado. É, mas não de uma forma impositiva, nem para mim, Nem para ele. Isso precisa ficar claro. Serviço pode ser outras coisas também. Então, Jesus ele serviu durante muitas passagens, mas a passagem que mais está explícita é isso é quando ele fez a lavagem dos pés. Né? Sabemos disso, a palavra relata bem isso. E ele é que lavou cada pé e que secou cada pé. E para as tradições daquela época, isso era algo muito humilhante. Era algo que não era todo mundo que fazia. Mas ele se botou no lugar porque ele queria passar que aquilo era prazeroso para ele. Muitas vezes o que na minha mente foi construído... que é humilhante, na verdade, não é humilhante. É algo que eu preciso fazer para ajudar a outra pessoa, para eu demonstrar amor pela outra pessoa. É muito complicado desconstruir coisas que são muito firmes dentro de nós. Mas, aos poucos, o Senhor vai fazendo. É uma palavra em João, que depois nós vamos ler, que fala que Jesus mandou o Consolador para dentro de todas nós. Então, depois que ele fala, ele anuncia aos discípulos que viria um Consolador, que ia ficar no lugar dele. E esse Consolador é que nos auxilia, que nos ministra, que nos ensina diariamente, que esclarece e que me deixa em paz, muitas vezes. O toque, o, os presentes, a gente falou há pouco, né? a gente leu a passagem dos presentes, que ele... Eu vou passar a passagem dos presentes. Romanos 5, acho que é Vou pedir para Ingrid ler para o 5, o versículo 8. Amém. Então Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o nosso maior presente que Jesus deixou para nós. Os presentes que nós falamos há pouco, que a gente não tinha lido o versículo, então, que fazem parte desse. Cinco formas, cinco maneiras de expressar amor: contato físico, as palavras de afirmação, o tempo que nós dedicamos, que é muito importante as atitudes de, de serviço e os presentes. Tudo isso a gente acaba colocando numa caixinha na mente e, se a gente não ficar atenta, passa batido. Então, eu convido a todas a nós meditarmos sobre isso, buscarmos lembrar o que, que é, o que, que, que, que isso pode mudar dentro do lar, se dispor a pensar sobre cada uma delas, e botar em prática e ver se funciona, ver se muda alguma coisa. A gente tem períodos da vida em que a gente está mais receptivo a um tipo de linguagem de amor e períodos em que a gente não está tão receptivo. Depende muito, a gente varia muito, mas essas cinco formas são básicas. E elas funcionam. No dia a dia, funcionam. Eu lembro que, acho que eu já compartilhei isso aqui, Antes, que a minha filha estava num período ali mais velha. Tadinho, eu falo bastante dela. <risos> Mas é que eu tive 15 anos com ela já, então é que é mais... E ela estava num período mais uh, em revolta, né? Tava mais braba, algumas coisas não deram certo, ou ela não estava sendo correspondida com um menino, ou uma amiga dela não estava sendo legal, e ela estava... É, eu não percebi, mas ela estava precisando de mais atenção. E eu, como o meu perfil, é resolver o assunto. Me dá o telefone da menina, deixa eu conversar com ela. Quem é o menino que eu vou orar por ele? Essa é a minha forma de solucionar. Quero ver como é que eu vou fazer para solucionar. É. Mas, às vezes, os problemas não têm solução. E eu vou precisar passar pelos problemas que as minhas filhas vão ter, vocês também, que às vezes não têm solução. Nós fomos chamados ali para ficar só do ladinho para esperar, para dar apoio, para pegar no colo, para dar palavras de afirmação, para lembrar do que, que elas são, qual é, quais são as virtudes que mais se expressam nela, virtudes de Cristo, quais são os talentos que elas têm. Da mesma forma do meu marido, né? mas a minha filha... Então, eu percebi que isso fez muita diferença quando eu me dei conta que ela não estava tá solução, ela estava precisando que eu ficasse só do lado dela, escutasse ela falar bastante escutasse ela chorar bastante e eu me angustiar pelo choro dela. E aí Jesus me lembrou de algo muito importante. Quando eu estou passando por problemas, por provações, que não tem som, ele está sempre do meu lado. Ele está me dando um colo, ele está segurando o meu choro, ele está do meu ladinho, dentro de mim, e ele está provendo a consolação. Eu posso não sentir nesse exato momento que eu estou chorando compulsivamente, porque não, né, as coisas não aconteceram como eu, eu planejei, como eu achei que tinha solução, nada deu certo. Mas ele está ali. E, na verdade, eu, no meu íntimo eu quero que ele esteja mesmo do meu lado, já que não tem solução. Eu preciso sentir ele. E as coisas vão passar. As ondas passam, né? às vezes elas são maiores, às vezes elas menores, e na nossa vida também. Muitas vezes a gente precisa prestar atenção em algo que eu escutei esses dias, que é, foi muito importante para mim. Nós criamos monstrinhos na cabeça de, da não suficiência. Eu não sou suficiente boa mãe, eu não sou suficiente boa esposa, eu não sinto boa irmã, boa filha... E fico muito preocupado com aquilo. O que eu podia ter feito a mais? O que eu podia ter feito diferente? Quando a gente engravida, primeiro a gente tenta engravidar, não dá certo. Ah, eu não sou suficiente capaz de engravidar. Aí depois eu engravido. Será que eu vou ser suficiente capaz de ser mãe? Aí depois assim, ai meu Deus, e agora como é que eu faço? Para fazer dormir, né? para fazer comer. O que eu estou fazendo de errado? Estou sempre correndo atrás. Eu nunca tô Nunca sou suficiente. E essa pessoa, quando estava ministrando, ela trouxe essa questão muito forte, até tinha uns desenhinhos na tela, uns monstrinhos, e era sempre o mesmo monstrinho que ia acompanhando, né? E aí, daqui a pouco, ela explodiu o monstrinho e disse, Jesus já te fez suficiente, porque dentro de ti Ele está morando. Ele já te criou com o tamanho, com a natureza, com a capacidade, com os talentos, e confia naquele que está dentro de ti para exercitar tudo isso, porque na hora certa vai vir. E aquilo me deixou assim, ó, oh, senhor, precisava escutar isso. Por quê? Porque eu, sempre parece que eu estou correndo atrás da máquina. Tinha uma fé interessante que dizia assim, que a gente se sente muito culpada por algo que a gente não fez. Mas a gente precisa se sentir mais envergonhado para criar arrependimento. Porque é o arrependimento que vai me livrar da próxima culpa, que vai fazer com que eu faça diferente e que eu não tenha culpa. Então, essa, essa parte da atenção, essa parte da suficiência, ela precisa entrar dentro de nós. Jesus está lá, Ele vai te dar a suficiência, Ele vai te dar a atenção, você vai se arrepender e vai, as coisas vão mudar. Dentro e fora. Amém? Então, nós vamos encerrando essa reunião. Nós temos uma irmã, tinha várias irmãs de aniversário essa semana. E eu gostaria de orar pelas irmãs. E nós, se pudermos ficar em pés, vou convidar a irmã Mireia. Amém? Temos a irmã Andréia, Michele, a Léo. Tem mais gente de aniversário. Amém, irmãs. Então, vamos agradecer ao que o Senhor trouxe para os nossos corações, para a nossa família, para a casa. E colocar também diante do Senhor essas irmãs que completaram anos nesses dias, né? E a irmã Andréia que vai estar completando essa semana. É, amanhã? Só amanhã, mas nós vamos começar hoje. <risos> Amém. Mas é só completando anos, né? No Cristo a gente rejuvenesce. Né? Cada dia que o Senhor nos renova. Amém. Pai, nós queremos lhe agradecer, Pai, pela ministração de hoje, pela tua palavra. Como tu cuidas de nós e como tu nos ensinas detalhes, como tu nos mostras nos pequenos detalhes, Senhor. O que precisamos ser, fazer, estar que é em Ti. Quando estamos em Ti, conseguimos desfrutar da plenitude, da suficiência, da provisão, e a ansiedade é desfeita. Aquilo que nos angustia para nos fazer nos sentirmos menos ou menor ou insuficientes, quando estamos em Ti, Percebemos o quão completo somos. E como o salmista fala, Senhor, na Tua palavra, que Tu és a provisão, Tu és a minha provisão. Nós queremos Te declarar hoje, Senhor Jesus Cristo, como a nossa provisão, a nossa essência a nossa alegria, o todo em nossa vida, o tudo. Porque por mais que tenhamos coisas, pessoas alegrias, quando não te temos não somos permanentes naquilo porque a nossa alma anseia por ti Senhor, esse anseio da nossa alma queremos te apresentar nessa tarde e pedir-te Senhor Jesus vem Senhor, vem nos preencher vem nos completar vem nos suprir Vem nos curar das angústias, dos medos, dos pavores, das ansiedades. Cura-nos, Senhor. Queremos ser livres por dentro e por fora, para que possamos contemplar-te, contemplar a tua face, com, contemplar a tua vida, Senhor, e vivermos por ela, andarmos nela. Ó Senhor Jesus, que tudo que tu nos ensinaste aqui, Sobre o ministério de mãe, de esposa, de irmã, de companheira, de se doar, receber. Que desça aos nossos corações e em cada dia da nossa vida, dificuldades que vierem, que nós não sejamos mais egoístas, que nós não sejamos mais enganados pelo espírito, pelo demônio da autocomiseração da mas que olhemos para Ti, Senhor, e nos deixemos ser curados em Ti, respondendo sempre com Tua vida, que doa, que dá, que entrega, sem esperar nada em troca. Porque é quando, nos, quando a Tua palavra diz que é dando que se recebe, que é quando nós nos doamos, é que nós recebemos a maior alegria, a maior felicidade. Que a mente não consegue compreender e as palavras não conseguem explicar, mas o coração consegue sentir. E é curado. E é tratado ali. Que essa doação esteja, Senhor, em nossos corações hoje e sempre. Que o nosso primeiro, a nossa primeiro desejo, o nosso primeiro momento, o nosso primeiro movimento venha a ser dar. Porque ali está a tua vida, ali tu estás. Obrigada. Senhor, queremos colocar diante de Ti a vida da irmã Andréia. da irmã Léo, da irmã Michele, da Tine. da irmã Cristine, da irmã Tânia, e orar por elas diante de Ti para que o Senhor trazer um renovo, trazer curas físicas, renovar suas forças curá-las de todas as inseguranças e incertezas para que não andemos mais correndo por nossas, nossas próprias forças, porque a tua palavra diz que os jovens se cansam, os velhos se afadigam, os homens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor são renovados e voam Correm como, como se voassem, como. E estão sempre prontos, porque és tu que está ali neles. Assim nós oramos por essas irmãs, Senhor. Que o Senhor opere na vida delas para que elas estejam com suas forças renovadas por quem te esperam. Que elas corram sem se que elas caminhem, Senhor, nos teus passos, te seguindo, Senhor, em todas as coisas. E que possam alçar voos na Tua direção, no Teu falar e sob a Tua palavra andarem em o nome de Jesus. Aumenta a fé no coração delas, Pai. E que todas as circunstâncias do dia a dia, elas olhem para essas circunstâncias, enxergando a lição, o aprendizado que vem da Tua parte, que vem de Ti, do Teu trono. O que Tu queres ministrar no coração de cada uma delas. E que se não se levante em um momento ou por si mesmas. Mas que aguardem em Ti, esperem em Ti. Até que Tu se levante. E opere na vida de cada uma delas. As abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. E profetizamos aqui hoje. Sobre cada uma delas. Aleluia. Obrigada, Pai. Que nós possamos ter um bom desfrute ainda contigo. Senhor, leva-nos na Tua paz e que no nosso lar, no nosso trabalho, onde estivermos, façamos a diferença. Que essa luz dos corações, Senhor, reflita e não se apague mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe a todos.